Olá, pessoal, então eu vim aqui para dar um depoimento sobre o, o cursinho Importando com Sucesso da Larissa. É há mais ou menos um mês eu me inscrevi e é, o, o cursinho é muito explicativo, a Larissa é muito atenciosa, o grupo do Face, é, o pessoal tira várias dúvidas, cada um ajudando um ao outro é, e fiz a minha primeira, primeira comprinha. É, Chegou em mais ou menos 10, 15 dias, eu mandei via o armazém, que é um local que você tem um endereço nos Estados Unidos. E, e ele chegou lá, eles me atenderam ótimo, ótimo, as minhas compras, mandaram fotos e depois enviaram para, para o Brasil. É, chegou muito rápido, em 10, 15 dias, uns 10 dias úteis e chega minhas compras já chegaram ontem. E em menos de dois dias já vendi tudo. Aqui estão os produtos ainda que eu vou entregar. Aqui estão os alces, o silicone mix. Os alces saíram por mais ou menos R$24,00, reais, reais Estou vendendo a 45 o sampo também. E os silicone mix saíram mais ou menos a, a, a 30 reais E estou vendendo a 50 o Cresce Pelo saiu mais ou menos R$28, é, quase 30 reais estou vendendo a 40. então é, foi um bom lucro aqui está detalhe como eu declarei, eu deixei uma foto no grupo do Face para o pessoal entender mais ou menos como se declara a Larissa explica todinho no, no, curso, no curso aqui está as caixas que chegaram enviado pelo BoxFall e estou eu estou muito, muito, muito satisfeita. Obrigada.